Olá gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu quero falar sobre algumas curiosidades aqui da Dinamarca. Algumas coisas que eu acho diferente, talvez você também ache diferente, mas eu quero aí trazer para vocês e espero que vocês gostem. E aí já deixa nos comentários o que você acha dessas curiosidades aí, tá bom? Música Quem não me conhece, meu nome é Débora e esse aqui é mais um vídeo do canal Sapato pelo Mundo. Bom, já se inscreve nesse canal, curte esse vídeo para dar aquela força. Gente, a primeira coisa que eu acho aqui que é bem diferente, bem interessante é que aqui não tem fila preferencial. Eu acho assim bem diferente, porque todo mundo entra na fila, é velha, é jovem, é grávida, é gorda, é magro, é deficiente, é o que for. Fica todo mundo na fila e ninguém tem preferencial. Então se eu tô na frente né, de um velhinho, a não ser que eu queira falar pra ele passar ou, ou outra pessoa, sei lá, ele pode passar, mas às vezes nem ele vai querer passar, ele vai falar, não, é sua vez, por que você tá querendo que eu passe? Então eu acho que é um negócio bem diferente, é bem daqui as pessoas não terem a fila preferencial. Então você não vê as pessoas entrando numa fila preferencial em lugar nenhum. Eu não sei nos ônibus se tem um assento preferencial, porque eu quase não pego ônibus. Mas que eu me lembre, nem no metrô eu acho que não tem. Mas se tiver e você sabe aí, mora aqui, já deixa aí nos comentários, tá bom? A curiosidade número 2 é que nos aniversários aqui, a decoração geralmente dos aniversários eles usam a bandeira aqui da dinamarca então tudo aqui tem a bandeira é no guardanapo é no prato é no copo é nas é as bandeiras é nos balões se tiver balão é em tudo lá fora também frente à casa eles colocam uma bandeira para mostrar para as pessoas que tem alguém naquela casa fazendo aniversário ou se a casa tem aqueles mastros eles colocam eles acham a, a bandeira pra mostrar que é o aniversário de alguém. Tipo, é aniversário do mercado, é bandeira da Dinamarca pra todo lado. É aniversário da vovozinha, é bandeira da Dinamarca pra todo lado. É aniversário de um bebezinho de um ano, é a bandeira da Dinamarca. Não tem aquelas decorações enormes como a gente faz e coloca um monte de coisa. Aqui tudo é bem mais simples e aí eles botam as bandeirinhas assim. É um povo bem patriota, né? <risos> Nós não usamos a bandeira para quase nada. Olhe lá na Copa do Mundo. A curiosidade número 3 é que aqui, quando os bebês nascem, não sei se é em todo lugar, mas pelo menos aqui na cidade, eu já vi algumas vezes, é que quando os bebês nascem, eles colocam um, tipo uma cegonha de madeira do lado de fora, querendo de dizer que a cegonha trouxe um bebê para aquela casa. Então eu acho bem bonitinho assim. É a cegonha né na frente da casa, então você sabe também que nasceu um bebê, que aquela família está com um recém-nascido. Então é algo que eu acho bem engraçado e bem diferente e curioso. Eu nunca tinha visto antes. A curiosidade número 4, gente, é que os dinamarqueses eles comem um pão com semente. É um pão que realmente não é assim a coisa mais gostosa do mundo, mas eles amam eu não gosto muito a não ser que coloque ele pra torrar mas eles comem esse pão geralmente no almoço e esse pão vai com tudo eles botam tudo em cima desse pão aí pode ser que tenha é peixe carne frios o que for ovo já vi comendo eles com ovo cozido então assim é um pão que eles é, comem muito e falam que é muito saudável Principalmente quando as pessoas estão com dor de estômago algum problema, eles falam que se comer esse pão, você se sente melhor. Eu não gosto muito, como eu já disse, o Simon também não come, mas às vezes eu como, eu, te, eu até como mais que o Simon desse pão. E você comeria esse pão? Quando você vier aqui, você pode experimentar. E se você já mora aqui, me fala aí se você come o Rupó, que é o pão que eu nem sei falar direito, porque é muito difícil falar o nome desse pão. Curiosidade número 5, gente. Aqui, os dinamarqueses, eles seguem tradições e tradições de muitos anos. E eles gostam é, de seguir uma tradição no Natal, que é dançar em volta da árvore. Então, durante a noite do Natal, depois que você janta, é, não sei se é antes ou depois dos presentes, agora eu não lembro. Mas aí eles gostam de fazer uma dança em volta da árvore. Não só uma, mas eles... Colocam... Algumas pessoas tocam CDs e algumas pessoas sabem as músicas de cor. E aí eles começam a cantar as músicas de Natal e aí a dançar em volta da árvore. É algo que eu acho bem diferente. Eu dancei da outra vez, né? No, no último Natal, com a família do Simon. Achei um pouco engraçado. É um pouco cansativo se você fica muito tempo lá girando em volta da árvore e cantando várias músicas de Natal. Mas tem quem goste e... Né? O Simon ele não dança, ele fica sentado no sofá enquanto o resto da família fica lá rodando em volta da árvore. Chega a ser engraçado. A curiosidade número 6 é que os bebês eles dormem do lado de fora aqui, eles dormem no jardim. Não, lá, não jogam a criança no jardim, mas eles pegam um carrinho, que é um, um carrinho bem grande, parece uma nave espacial o carrinho de bebê daqui. E aí eles colocam as crianças lá dentro, ela fica bem quentinha, bem aconchegante. Eu mostrei até no vídeo do brechó, é, que tá aqui em cima nos cards, eu mostrei os carrinhos mais ou menos e os moisezinhos que eles colocam as crianças dentro. Aí as crianças dormem e eles gostam de colocar e de fazer a criança dormir, na realidade, do lado de fora, no jardim, saindo pra andar na rua. Porque aí eles gostam dessa coisa da criança dormir com o ar puro, né? Da criança poder dormir com um ar melhor. Apesar que se dependendo se for a cidade muito grande é muita poluição. Mas geralmente as crianças ficam, os bebezinhos ficam dormindo do lado de fora da casa, no jardim. E aqui não, não tem essa que tá frio não. Pode estar menos, não sei quanto, e eles mesmo assim colocam os nenéns lá fora. Mas é claro, né? Os nenéns ficam em sacos de dormir, dentro do Moisés, é, cobertor, então eles ficam bem quentinhos mesmo e eles se acostumam com essa essa coisa de dormir do lado de fora. É bem interessante, eu acho que no Brasil a gente nunca deixaria um bebê dormindo do, do lado de fora. Aqui, às vezes você vê a pessoa tá no restaurante e o carrinho tá com o bebê do lado de fora ou, ou alguma coisa assim. Eu acho que nas cidades menores, é, eles fazem mais isso. Nas cidades maiores, eu acho que é um pouquinho mais perigoso. Mas, mas eu acho que eles nem pensam muito sobre isso. Eu penso muito. Gente, que esse carrinho tá fazendo do lado de fora com esse neném aqui? Ai, ai, ai, alguém vai levar. Porque, né, a minha mentalidade, clara é do Brasil e de São Paulo, que é aquela coisa, nunca que eu deixaria um neném, um bebê, simplesmente dormindo num carrinho do lado de fora. Jamais. E a curiosidade número 7, que eu acho bem interessante, mas a, a gente também acho que já tem no Brasil, mas é só pra garrafa de vidro, é uma máquina que você coloca latinha, garrafa pet, é, garrafa de cerveja, ou lata de cerveja, o que for, é, dessas, desses, é, dessas bebidas você coloca dentro dessa máquina e aí a máquina ela registra lá é, esse reciclável e ela te devolve o dinheiro Por quê? porque essas latinhas quando você compra você paga pela embalagem e aí depois você pode devolver e pegar o dinheiro de volta no caso algumas pessoas não gostam de devolver algumas pessoas jogam fora então elas estão jogando o valor que elas pagaram também naquela embalagem mas aí também não é da minha conta. Assim, as pessoas não jogam muito lixo na rua, mas às vezes eu encontro latinhas e eu até pego, né? Porque eu não sou boba nem nada. E acabo trocando, juntando com as que eu já tenho aqui em casa também, e às vezes trocando. Então é algo que eu acho bem interessante aqui também. Falando já sobre isso, sobre recicláveis, a curiosidade número 8, ela é bem interessante porque é, aqui na Dinamarca você precisa separar os recicláveis tem gente que não separa, né? Sempre tem, é, mas tem a grande maioria separa o reciclável. Você tem o lixo para alimentos, para papel, para plástico, é, para coisas que não são mais recicláveis. Então, enfim, você tem que separar tudinho. E se você tem uma grande quantidade de lixo, você não pode simplesmente jogar no seu lixo. Você precisa ir até um lugar. E lá você jogar os recicláveis separadamente, como metal, papel, roupa, eletrônico, bateria, o que for. Você precisa jogar nesse lugar, levar nesse lugar e colocar nos containers certos. Eu posso também fazer um vídeo mostrando pra vocês como que é esse, esse, esses lugares. É algo bem legal e por isso que aqui eles têm essa, esse grande mercado de segunda mão, que tem um card aqui do vídeo de brechó que eu... Que eu que eu fui, por causa também desse lance de recicláveis, né? Então é bem legal e é bem algo bem importante, acho que não só aqui, mas seria bem legal se todos os países fizessem isso. Gente, a curiosidade de número 9, daqui a pouco não cabe mais nas minhas mãos, é que aqui é, no McDonald's não tem casquinha, gente. Como assim? Desde criança que eu vou no McDonald's, você acha uma casquinha. Em outros países, quando eu vou em outros países, você acha a casquinha. E aí você chega aqui na Dinamarca, não tem casquinha. Ele só tem o Sunday, só tem o McFlurry, só tem uns sorvetes lá. E não tem a casquinha. Eu sou pobre, eu gosto é de casquinha. Fora que eu gosto de comer a casquinha. A casquinha que é o mais gostoso. Por que, que eles não têm? Indignada. McDonald's Dinamarca, coloca casquinha no McDonald's Quem tem a mesma opinião que a minha, já deixa aí nos comentários Se você mora aqui na Dinamarca e gostaria de ter casquinha do McDonald's Mas aqui eles não tem muita variedade também não É um sorvetinho ali, outro aqui Uns é, sundays, uns negócios que eles inventam Mas não é uma grande variedade e não tem casquinha Que eu sou indignada que não tem casquinha é, Mas é isso Fazer o que, né? Enquanto isso eu compro um Sunday mesmo. A curiosidade número 10 desse vídeo, tô quase acabando, não vai embora, assiste até o final, é... Aqui, os shopping centers daqui, eles não têm praça de alimentação. Como assim, gente? Até lá nas Filipinas, Tailândia, tem praça de alimentação? Como aqui na Dinamarca, um shopping não tem praça de alimentação? Não é estranho? Aí onde você mora, tem uh, shopping com praça de alimentação? Porque aqui não tem. Aqui eles têm uns restaurantes assim, espalhados pelo shopping, tipo mexicano, japonês, um hambúrguer, um negócio. E dentro do, do supermercado que tá dentro do shopping tem um restaurante também. Mas não é assim, um lugar que você pode escolher realmente aonde você quer comer. Tipo, ah, tô com um grupo de amigos, mas um quer comer no McDonald's, outro quer comer no Burger King, outro quer comer um arroz, outro quer comer feijão. Aí você escolhe o lugar, entendeu? Mas aqui não, aqui é, você pode até fazer isso, mas aí você vai não vai comer no, no restaurante, você vai ter que comer em outro lugar. Então eu acho assim, bem diferente. Acho estranho não ter uma praça de, de alimentação, não ter mais opções para você escolher aquilo que você quer, quer comer. Então eu acho algo bem diferente e bem curioso. É, aqui eles têm muito esses restaurantes de self-service, sabe? Você pega, você paga um preço. E aí você come à vontade, até, até não caber mais. Mas não tem praça de alimentação. Curiosidade número 11. Gente, a curiosidade número 11 é que aqui não tem tanque nas casas. Então lá no Brasil você sempre tem uma área de lavanderia, né? Aqui não, aqui a máquina de lavar, por exemplo, ela pode ficar no banheiro, como na cozinha, onde for. Mas não tem uma área... A não ser que você tenha, acho que os apartamentos mais modernos, as casas mais, assim, modernas, maiores, elas têm essa área, mas eles não têm tanque. Eles têm uma pia, geralmente. Ou se não tem pia, você tem que lavar as coisas que você quer lavar ou na pia da cozinha ou na pia do banheiro. Porque não tem muita opção de você lavar um tênis, lavar alguma coisa rápida, assim, se você quer lavar num tanque. Não tem aqui. Acho que minha mãe, ela ia ficar meio assim chateada de não ter um tanque. Minha mãe gosta de um tanque, viu? Ela gosta de, de ir lá no tanque, lavar pano, lavar não sei o que. Ela gosta do tanque. Se ela ver esse vídeo aí, ela vai falar que que é isso, menina? <risos> Mas é isso, gente. É, aqui não tem tanque, é algo bem curioso, que eu acho diferente. Bora pôr tanque nas casas. A curiosidade número 12 é que o cachorro quente aqui, o hot dog, <risos> ele, ele tem um, o pão com um buraco dentro. Então, o pão já tá preparado para você enfiar a salsicha. Eles têm um pãozinho pequenininho e a salsicha, mas eles também comem muito desse pão, que eles chamam que é o pão francês, com a salsicha dentro do pão. Então, o pão já vem com esse buraco aí, não tem miolo, e aí eles já enfiam esse, essa salsicha, que também é enorme, né? A salsicha bem comprida, enfia dentro desse pão aí. É um cachorro quente que eu acho engraçado. Toda vez que eu compro, eu acho... É engraçado porque gente, eles foram bem mais inteligentes. Aí eles colocam o ketchup e aí coloca a salsicha e aí pronto, não vaza para lugar nenhum, entendeu? Então é bem legal, apesar que no Brasil o cachorro quente tem tanta coisa que esse realmente esse pão nunca ia dar certo. Eu acho que o cachorro quente do Brasil é melhor, porque eu gosto é de um purezinho, eu gosto de de uma vinagrete, de um milho no pão. Aqui eles têm um cachorro-quente que eles botam uns negócios diferentes também, que vai... É, uma cebola... Uma cebola frita. Pickles também eles colocam. E aí, tipo... Vira um hot dog aí... A lá Brasil, que não é Brasil, né, gente? Porque Brasil é Brasil. Mas é isso, gente. É, eu acho o hot dog daqui um pouquinho engraçado e diferente. Mas e você, gente? Quais dessas curiosidades você achou mais interessantes ou diferente, ou absurdas, deixa aí nos comentários, vai ser bem legal ler e ver o que você acha também é, dessas curiosidades. A gente, sempre vê uma coisa diferente ou uma coisa nova, então se você já mora aqui, escreve aí nos comentários quais, qual a curiosidade que você acha que tem aqui que eu não falei nesse vídeo. E se esse vídeo tiver muito like, eu posso fazer um outro vídeo falando é, de mais curiosidades que eu acho e que tem aqui na Dinamarca, tá bom? Muito obrigada por ter assistido esse vídeo. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Não esquecem de se inscrever nesse canal. Grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!